Você tá grávida, precisa fazer a mala da maternidade e não sabe nem por onde começar? Eu vou te ajudar nisso hoje. E aí, tudo bem com você? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo. Primeiro que vocês me pediram muito, que é sobre a mala da maternidade, tá? Eu vou te mostrar tudo que eu tô já preparando pra malinha da Débora, que chega em breve, né? E também, se você tá em busca aí de ajuda para montar a sua malinha de maternidade, essa é a hora que eu vou te mostrar tudo que eu já pesquisei, tudo que a maternidade me passou e que eu também achei, assim, conversando com outras mamães, né, já que eu sou mãe de primeira viagem, conversando com outras mamães, eu identifiquei que de repente não era tão necessário ou que era melhor levar por precaução, tá? Então eu vou mostrar pra vocês hoje como é que eu tô montando a malinha da Débora. E também a minha, né? Porque isso é muito importante. A gente não leva só a malinha da maternidade do bebê. A gente tem a malinha da mãe e a malinha do papai, tá? Então eu vou falar sobre essas três hoje. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa mala linda, tá? Que é da Débora, ó. Deixa eu virar ela aqui pra vocês verem ela inteira. É uma malinha assim, ó. Ali embaixo tem os pezinhos, tá? Tá? E aí aqui ela tem as alças, ela vem com uma alça grande também, se eu quiser colocar ela para carregar de lado. Essa malinha linda daqui é da Luna Baby Bolsas, eu vou colocar o nomezinho deles aqui, vocês podem procurar o site, o Instagram, né? Eles atendem todo o Brasil, tá? Enviam para todos os lugares. Essa malha eu achei a coisa mais linda de todo o mundo! E gente... Eles fazem com o bordado que você quiser, tá? Eles personalizam se você quiser, eles botam o nome da criança aqui, né? A cor que você quiser. E eles fazem também não só mala de maternidade, mas mochilinha para você levar as coisas do bebê depois, necessaire, várias coisas muito legais para você poder montar né, mala de maternidade ou uma mala de viagem. Porque o que eu achei mais legal é que essa malinha também vai servir muito depois para viajar com a Débora. Ela é bem grande bem espaçosa. Primeiro, gente, olha esse detalhe, essa coisa mais linda do mundo, essa menina já é muito perua, gente, Nem né? Nossa, já é muito perua. Olha, tem um pompom, tá? E tem um chaveiro com o nome dela. Eu achei isso fantástico. Agora vamos ao interior da mala, pra gente identificar o que é, que é necessário levar. Primeiro, queria falar pra você que assim, é sempre importante você verificar... Qual a maternidade que você vai ter, né? Qual a maternidade que você pretende ter seu filho, tá? Porque lá eles costumam ter uma listinha do que você precisa levar, né? Essas listas às vezes são meio exageradas, né? E às vezes não, tá? Eu já peguei a lista de acordo com a maternidade que eu botei a Débora, né? E uma coisa que eu sei que eles dão lá, tá? Tanto que eles não colocam na lista, isso é, por isso é importante você ver a listinha da maternidade, eles já dão todo o kit higiene, tanto pra mãe quanto pro bebê, tá? Então, assim, o que você precisar de lenço umedecido ou mesmo algodão com aguinha para limpar o bebê, eles dão, né? É, eles dão todas as coisas pro primeiro banho, né? Eles têm... Aí eles pedem para levar, tipo, só escovinha e pentinho, tá? Então, eu até tô levando algumas coisinhas, mas não tô exagerando nisso. Eles têm toalha pro bebê. Eles têm toalha para mãe, eles têm kit de higiene para mãe. Então isso tudo eu perguntei e como eles já têm, eu não preciso levar, tá? Porque a ideia é como se você estivesse indo para um hotel, né? Digamos assim. Então você tem que pensar em todas as possibilidades, assim, o que, que você pode precisar para tomar um banho, para dar um banho no bebê, para fazer a troca e que eles possam não ter. Então aqui dentro, a primeira coisa aqui na na partezinha de fora, tá vendo? Deixa eu virar aqui para vocês. Na parte aqui de fora, eu coloquei a capa da almofada de amamentação, tá? Que essa almofada de amamentação já vai ficar junto com a malinha separada, porque eles pedem pra levar. Eu acho que deve ser bacana mesmo, né? Você tá ali naquela coisa, começando a amamentar e tal, não sabe direito, a almofada pode ajudar, tá? E um saco pra roupa suja, não é dos gente? Um saco que ele é impermeável, tá? Mas, gente, pode ser qualquer saco que você tenha, né? Um saquinho ziplock desses de cozinha, desde que seja impermeável, né? para você trazer a roupa suja do bebê. Isso tá aqui, já separadinho na parte de fora. Né? Deixa eu virar aqui assim. Isso daqui, gente, é a coisa mais linda do mundo que a gente comprou pra ela. Que é... Sabe aquele embrulha bebê? Eu não sei exatamente o nome que você dá pra isso. Mas é uma, uma casinha, assim, que você bota o bebê dentro... Né? Aquece o bebê, vira tipo uma manchinha Só que é um saquinho Pra você enfiar o bebê E esse daqui é de tubarão É um tubarão Que quando você bota o bebê parece que o tubarão engoliu o bebê Ah, eu achei essa coisa mais linda E a gente comprou pra ela E além de tudo é rosa né? Então ela provavelmente vai usar isso aqui Se precisar, se tiver muito frio Ou até pra sair da maternidade Tá? Então Tá separadinho aqui O uh tubarão ele tá por cima aí aqui o que, que eu fiz é, primeiro eu separei todos os kits os looks digamos assim que ela vai usar né já deixei tudo separadinho tá dentro de saquinhos é, eu sou uma pessoa muito prática e muito simples assim eu não gosto de muito frufru então assim tem gente que gosta de usar esse tipo de saquinho né de tule com rendinha para colocar os looks tá eu acho que ele ocupa muito espaço né então eu não quis usar tá mas é uma opção sua claro né isso daqui você encontra em qualquer lojinha de bebê sabe qualquer lojinha de roupa de bebê eles vendem saquinhos para organizar a mala da maternidade né eu tenho muito desses aqui ó para quando depois eu precisar organizar outras coisas dela eu gosto desse tipo aqui que é tipo um saco, saco zip lock. Né, de cozinha só que ele é translúcido ele não é transparente tá ele é leitosinho assim ele é mais impermeável mais grossinho gosto muito dele também comprei em lojinhas de coisas de decoração de casa sabe bem prático eu tenho vários dele Mas como ele ficava grande pro tamanho da mudinha de roupa eu resolvi não usá-lo eu usei mesmo sabe o que aquele saco de cozinha aquele saco bem simplesinho de plástico Tá? que eu consegui fechar, botar uma etiqueta, deixar ele meio... apertei assim, deixei ele tipo a vácuo, né? E ele tá aqui sem ocupar muito espaço dentro da mala. Então esse foi o saquinho que eu usei pra organizar os looks, né? O que que eu fiz? Eu peguei um saco um pouco maior pra botar o primeiro look dela, né? Que é tipo aquele primeiro primeirão assim que no berçário eles trocam, né? E depois ela vai tirar fotinho e tal. Então, ele é uma coisa mais rich. rosa, claro, né? E aí ele tem... Eu tô levando sempre pra cada mudinha de roupa, né? É, nesse caso aqui, ó, ele é completão. O que é completão que a gente chama, né? É isso aqui, ó. Demorei a entender isso, tá? Completão é assim, é o um macacãozinho. Oh. Né? E fica por fora, aí embaixo desse macacãozinho, como ela acabou de nascer, né? A gente coloca um, uma calça, tá? E coloca também um borezinho, né? Esse tem que ter até uma golinha que fica por fora, assim, super bonitinho e tal. Então, por baixo desse macacão, vai o macacão, o, o body e a calça, tá? Aí, pra cada mudinha de roupa, sempre que você montar uma mudinha de roupa, até a maternidade pede também pra você fazer isso, colocar um parzinho de luva e um parzinho de meia, tá? Eu coloquei também, tem uma touca, né? Que vai aqui junto, ela tá separadinha. E eu botei um lacinho, né? Porque, se, sei lá, vai que ela não precisa do, da touca, a gente bota um laço só É que a touca, ela está bordando, porque... Eu fui bordar uma coisa especial na toca dela. Vocês já podem imaginar o que é, né? Então, depois eu mostro. Quando ela nasceu, eu vou mostrar, tá? E aí, esse conjuntinho fica aqui e ele tá já com a manta específica dele. Esse conjuntinho, no caso, ele tem uma manta específica. Então já tá aqui tudo dobradinho junto. Eu botei num saquinho separado pra saber que é a primeira muda de roupa. E aí, agora tem todos os outros looks, né? É, se você tiver parto normal, você provavelmente vai ficar muito pouco tempo na maternidade. Mas se você tiver uma cesariana, talvez você fique um pouco mais de tempo. Então, normalmente as maternidades pedem seis kits de roupas completos, tá? E eu, sinceramente, quando conversei com todas as mães e tudo mais, elas me disseram, né, que assim, não precisa disso tudo de roupa, tá? Mas é sempre bom levar o kitzinho. Até né? porque não vai fazer mal a ninguém, depois quando você chegar em casa você usa aqueles looks em casa Todo mundo falou pra mim assim, Priscila, ela vai nascer em pleno verão, no Rio de Janeiro Já tá quente a beça, imagina no dia que ela nascer e por mais que seja um recém-nascido, não precisa de tanta roupa assim, né? Isso foi o que mães que não são de primeira viagem me disseram e eu acreditei. Então o que eu estou fazendo? Eu estou levando o um conjuntinho de roupa dela, tirando esse primeiro aqui, que é um pouco mais quente. Todos os outros não são tão quentes assim, tá? Eu não coloquei essa coisa de body, calça e mais um macacão por cima. Eu fiz um conjuntinho mais básico. Body de manga, tá? Calça, né? Ou com pezinho, ou tendo uma meia para colocar. É, botei luvinha, botei toquinha, né? Botei um laço também, porque ninguém é de ferro, né? Vai que não precisa da toca, tá? E pra todas as roupinhas, tem sempre ou um couro pra enrolar ela, que é aquela manchinha um pouco mais fina, ou uma manta mesmo, quente, bem quentinha, tá? Então assim, eu não acho que minha filha vai passar frio, sinceramente. Então o que que eu fiz? Eu montei os kitzinhos, tá? Então dentro de cada kitzinho, deixa eu abrir isso daqui... Pra mostrar pra você. Tá vendo que quando eu botei ele num saquinho mais simples, ele fica bem pequenininho e não ocupa muito espaço na mala? É por isso que eu, particularmente, não gosto daqueles pacotes maiores, tá? Então, aqui dentro eu coloquei. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ah, gente, lembrando, né? Tudo que tá aqui dentro, que já tá dobradinho e tal, tá lavado, passado, esterilizado, né? Porque isso é muito importante, tá? A recém-nascido, ela tem que ser super, super, super limpa, né, tem que ser esterilizada. Depois eu faço um vídeo sobre enxoval pra vocês ali e conto alguns alguns macetes que eu fiz pra lavar a roupinha dela, toda a roupinha dela, tá? E eu também estou de mão limpa, né, pra mexer nisso tudo, tá? Então, ó, conjuntinho, né, tem aqui um bode de manguinha, tá? Eu boto até a manguinha assim pra frente pra saber que é de manga, né, uma calça, essa calça aqui, ela tem pezinho, tá? Então, a princípio, você não vai precisar de uma meia, mas, de qualquer forma, né? Eu botei uma meia junto, tá? Então, tem body, calça, meia, luvinha, né? O recém-nascido, ele perde muito, muito calor pelas extremidades, pelo pé, pelas mãos, né? Então, é sempre bom ele estar tá bem aquecido. Botei uma toquinha, que combina com a roupa, tá? E um lacinho, porque vai que e aí todos os kitzinhos foram formados assim, tá? Os kitzinhos de roupa dela, assim, estão todos no, nos tons de rosa, cinza ou branco. Então, ó, todos conjuntinhos assim já formadinhos, né? E todos eles têm os mesmos tons, assim, de rosa, cinza ou branco. Por isso foi fácil de colocar duas mantas, tá? Duas mantas quentinhas, Aí, para elas, eu resolvi colocar um packzinho organizador, porque ficava mais fácil, ocupava bem o espaço e dividia bem na da A maternidade pede para levar duas mantas e eu achei um número bem razoável. Aí, aqui, tem um outro packzinho que eu coloquei, que tem os coeiros, tá? Eles pedem três coeiros, eu tô levando quatro. E esse coeiro, ele é legal para você já fazer aquele charutinho com o bebê, né? Deixar ele bem embrulhadinho, e caso esteja frio também, caso Vai passar frio em pleno, pleno verão carioca, tá, eu tenho o coelho, ainda dá para colocar a manta por cima, e aqui também no cantinho tem vários paninhos de boca, né, Pra tá limpar leite, essas coisinhas, outra coisa que eu estou levando, eu sou prevenida, então, eu resolvi levar um pouquinho mais de roupa, tá, além dos kits já formados, eles pedem para levar isso também, tá, extra, né? Que são meias extras, luvas extras, ó. Primeiro, fraldas de pano. Leve várias, eu tô levando cinco, tá? Porque isso aqui você vai usar pra tudo, né? Para secar o bebê depois do banho, pra limpar alguma coisinha, pra limpar a boca, pra botar no ombro das pessoas que querem pegar o bebê quando vem na maternidade. Então, leve várias, né? Tô levando aqui mais três pares de meia que eles pediram pra levar sobre essa lente. É, mais três pares de luvinha, tá? E também tô levando mais assim, três borezinhos. Porque aí como eu botei tudo de manga, eu tô levando borezinho curtinho. Porque se ela ela vai ser calorenta. E ela vai precisar. Tô levando mais laços, né, gente? Porque. Menina, tá? E.. Tô levando também duas calças pra combinar com os borezinhos que eu tô levando. E tô levando, caso né, eu necessite colocar alguma coisa por cima da roupinha dela, já que eu tô levando só bore e calça, né? Caso necessite, eu tô levando uns macacõezinhos, desses que você coloca por cima da roupa. Que coisa maravilhosa, Então, gente, tá de bom tamanho, né? Tem gente que ainda pede mais coisa na mala da maternidade, não há necessidade. Sinceramente, e aí, tô levando aqui uma grande necessaire, digamos assim, com as coisinhas de banho dela, né? É, apesar da maternidade dar tudo, eu achei melhor levar pelo menos um basicão, tá? É, isso daqui eles pedem para levar, que é escovinha, uma escovinha bem maciazinha porque o couro cabelo do recém-nascido é muito moinho, né? É um pacote de fralda, tá? Eles pediram para levar um pacote de fralda tamanho RN, né, é, também cortador e lixa de unha, eu não sei se eu vou ter coragem de cortar ou lixar a unha dela assim então nascer, mas eu tô levando, né, é pomada, lenço umedecido e também uma espuma de banho para recém-nascido, que é uma coisinha que você substitui o sabonete e o shampoo, tá, você usa essa espuminha e limpa ele mais facilmente, então, tô levando Todas essas coisas, tá? E é isso que vai dentro da malinha dela, tudo separadinho aqui, já em packs e tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu tirar esta mala daqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a mala da mamãe, porque a gente também tem que deixar a nossa mala já pronta, tá? E de preferência com as roupas do papai também, porque tadinho ele é gente e ele vai dormir no hospital também, né? Então, o que, que eu tô colocando na minha... Bolsa, né? na minha mala, tá? É, um chinelo, tá? Já me disseram que o pé incha muito quando a gente está na maternidade, então um chinelo mesmo, a havaiana, que dá pra tanto ficar com ele no quarto quanto pra tomar banho, né? Caso eu não goste do chuveiro. Uma roupa pra sair da maternidade, tá? E uma coisa muito importante: essa roupa pra sair da maternidade, ela já tem que ser algo aberto. Que você consiga amamentar o bebê, porque você vai sair amamentando, né? Então pode ser que você precise ali, tipo, ah, tomei banho, troquei de roupa, vou embora. e o bebê precisa amamar. Então precisa ser bem fácil de conseguir abrir. Eu tô levando um macacãozinho que tem uma abertura aqui na frente. Então vai ser bem prático pra amamentar. Gente, isso daqui são coisas que falaram que eu tenho que levar, né? Então eu tô levando as duas opções, absorventes noturnos. Né? Porque depois do parto, enfim, você sangra E aí eu tô levando tanto a opção do absorvente noturno Quanto dessas é, roupa íntima descartável É tipo uma calcinha fralda pra adulto, tá? Então dizem que isso aqui é super confortável E que você vai estar, tá, enfim, né? Depois de parir e tal, você tá meio assim E que é muito mais confortável usar isso aqui Então tô levando um pacote desse e um desse Eles dizem que eu vou levar um ou outro Tô levando os dois eu sou uma pessoa prevenida, né? Então, aqui, nesse saquinho, eu tô levando as calcinhas é, pós-parto. Assim, normalmente, eles indicam que você compra uma calcinha um pouco maior do que você tá usando no final da gestação. É, e bem confortável, assim, não precisa ser aquelas imensas e tal. Quanto a cinta, eu não estou levando, porque a minha médica não recomenda, mas converse com o seu médico, de repente você quer levar. Né? Eu tô levando quatro calcinhas, tá? eu não devo passar mais do que dois dias no hospital, então eu tô levando quatro. E tô levando também sutiã de amamentação, né gente? A gente lá já vai ter que trocar o sutiã pelo sutiã de amamentação. Então, já comprei, já lavei, tudo bonitinho. Tô levando aqui toda a parte de lingerie. Ah, e aí botei num saquinho separado, porque talvez enfim, não seja eu, vou mexer nessa mala eu vou precisar... Ah, pega ali naquele saquinho, pega no outro e tal. escova de cabelo, ninguém é de ferro absorvente de seio, tá? Tô levando aqui, tipo um pacotinho. Eu só coloquei ele solto aqui dentro da Necessaire. Um pacotinho de absorventes pra caso o leite comece a vazar. É, camisola, tá? Camisolinha de amamentação. Eu tô levando duas, né? Uma com manguinha um pouco maior, e essa daqui é com camiseta e short, porque vai estar muito calor, eu não sei como vai estar o meu humor e nem a questão do calor, então eu achei melhor levar as duas opções, e uma necessaire, onde eu tô levando as minhas coisas mais básicas, tá? É, por mais que, o, que a maternidade ofereça todo um kit higiene, eu achei melhor levar as minhas coisas, tá? Então eu tô levando tudo em tamanhos reduzidos, né? É, sabonete pequeno, pasta de dente pequena, sabe, tô imaginando que eu tô indo tipo, ah, tô indo pra uma pousada e aí eu quero usar o meu shampoo, o meu creme, né, o meu pós-banho, sabe, meus cremes e tal uma pomadinha dessas que você usa no bico do seio, caso ele comece a rachar na hora da amamentação então é importante você levar já, esse é o momento de levar, tá gente? Um lencinho de remover maquiagem, porque provavelmente vou estar maquiada quando chegar na maternidade, né? então, Tá aqui. E uma coisa, gente, que eu uso em tudo quanto é lugar e que, de repente, pode me ser necessário. Eu odeio luz para dormir. Então, eu uso tapa-olho. Eu tô levando um tapa-olho não da me necessário Tá? Desodorante, fio dental, pasta de dente, cor de dente, essas coisinhas, né? Isso daqui é legal você levar também um o papai, né? Ele precisa levar a mesma coisa que você... Tá? Vocês estão indo passar noites dentro da maternidade, né? E aí, claro, é, algumas mudas de roupa que você pode levar, de repente, na sua própria mala ou fazer uma malinha separada pro pai, né? Um pijama para ele dormir lá e muda de roupa para ele ficar com você nesses dias onde vocês vão dormir dentro da maternidade, né? E se você é uma pessoa que presta atenção no vídeo e não anotou nada, não sabe ainda direito quais as quantidades levar, o que levar, fica tranquila porque eu separei para você uma checklist de mala de maternidade, tanto para você quanto pro bebê, tá? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para baixar essa listinha, né? E poder bater aí com a lista da sua maternidade, ver se ela tá de mais, ver se ela tá de menos e fazer sua malinha certinha, tá? É muito importante que a gente já deixe, a mala de maternidade pronta a partir de 35 semanas, né? Porque pode acontecer do bebê vir antes, né? E aí você vai ter que estar preparado. Essa malinha tem que estar pronta para você sair de casa assim possível. E não esquecer nada, não ter que ficar mandando ninguém na sua casa depois. Então a lista é muito importante. Não deixa de baixar aqui na descrição desse vídeo. Tá? E me diz também nos comentários se você gostou, se você colocou alguma coisa diferente na marinha do seu filho, se você está programando para fazer a sua e ainda não sabe direito, se está na dúvida, se está pensando em colocar mais alguma coisa. Divide aqui com a gente. Eu também sou mãe de primeira viagem. Hein? De repente pode ser que eu nem use nada disso e depois eu venho contar para vocês. Mas a listinha a gente segue e ajuda muito a gente a não ficar em dúvida a não gastar muito tempo tentando montar. Todo esse quebra-cabeça dentro da mala. Um beijo e até o próximo vídeo.